Um brinquedo muito comum em parques de diversão é o balanço. O assento de um balanço fica na altura de meio metro do chão, quando não está em uso. Cada uma das correntes que o sustenta tem a medida do comprimento em metro indicado por x. A estrutura do balanço é feita de barras de ferro. Aí todo mundo está vendo aí. A estrutura. Nessas condições, o valor de x é igual. Então, interpretando a questão através do método dos 50, ficou muito claro para a gente que é uma questãozinha de geometria. Né? É uma questãozinha de geometria plana. Legal. Né? Interpretando, ficou muito claro isso para a gente. E ele está querendo o que nessa questão? Ele está querendo o valor desse segmento aqui. ó. Ele quer saber o valor de x, quanto vale o x. Para descobrir o valor do x, o que, que a gente vai ter que fazer aí? Vamos lá, aí entra a segunda técnica, a técnica R. Vamos ter que aplicar aqui, né? Vamos aplicar aqui nessa questão o famoso teorema de Pitágoras. Por quê? Vamos lá. Quem é o x, ó? O x vai ser o valor dessa altura aqui, desse triângulo, vai ser a altura desse triângulo, menos meio metro. Se eu encontro a altura, eu encontro aqui o valor de x, porque é só subtrair meio metro. E como é que eu vou encontrar essa altura? Aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, tá? Ó, 3 metros de um lado, 3 metros do outro. Então ele é um triângulo isósceles, tá? Ele tem dois lados iguais. E todo triângulo isósceles, a altura, ela também é mediana, tá legal? Tem essa propriedade, a altura ela é mediana e bissetriz ao mesmo tempo. Então, a altura do triângulo ela serve como mediana e bissetriz. Se ela é mediana, ela está batendo aqui no ponto médio. O que a mediana faz? Ela separa o segmento em duas partes iguais. Então, vai um metro para cada lado. Aí, acabou. Eu vou aplicar aqui o Teorema de Pitágoras para achar a altura. Como é que é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vai ficar 9 é igual a h ao quadrado mais 1. 9 menos 1 é igual a h. Ao quadrado. 8 é igual a h. Ao quadrado. h é igual a raiz de 8. Então, achei aqui o valor da altura. Se eu achei o valor da altura, eu já encontrei o valor de x. Quem vai ser o X? Vai ser a altura, que é a raiz de 8, menos meio metro. Vai ser a raiz de 8 menos 0,5. Olhando aqui as opções, gabarito letra C. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do Enem e quer gabaritar a parte de matemática? Se a sua resposta for sim